Rondônia, eu sempre falo, é o estado da reforma agrária, mas a reforma, a reforma agrária não chegou lá ainda completamente. Não é? Nós temos muitos conflitos, nós temos na área do Inca, sob a competência do Inca, 30 mil propriedades para ser regularizadas, na área do terra legal 60 mil, um total de 90 mil propriedades, tem muitos estados da federação que não tem 90 mil propriedades, isso gera uma estabilidade, uma insegurança, gera os conflitos de vizinhança, gera as ocupações né, tormentosas. Né? Isso tudo afasta o homem rural, o produtor da riqueza brasileira do campo com medo de ocupações, medo de ser assassinado. Lá nós tivemos muitos assassinados, muitos conflitos, muitas reintegrações de posse. Isso não é bom para o governo. Nós queremos agora também é, que o, a União passe para o Estado as terras, da, as terras que não foram destinadas a nada em Rondônia. As glebas. Então, está aqui Rondônia, esse pedaço. A gente vai lá e regulariza. Tá mais outro pedaço. Vai, didaticamente, nós vamos... A, ampliando e resolvendo. Praticamente há seis anos a titulação definitiva de assentamentos, ela deixou de ser feita. O presidente Michel Temer colocou isso como uma prioridade, no sentido de dar segurança jurídica àquelas famílias que estão produzindo nos assentamentos e fora deles. Então a tendência é que com essa nova medida provisória a gente possa regularizar de imediato, nos próximos dois anos, em torno de 40 mil novas propriedades, fora os assentamentos, os acampamentos estão hoje embaixo de lona, poderão ser também assentados. Então, de forma, foi uma reunião altamente produtiva e eu espero que essa medida provisória, esse novo marco regulatório da Regulação Fundiária, possa sair o mais rápido possível.